E aí pessoal, mais uma vez estou eu aqui embarcando, só que agora uma prova fantástica, rumo a Bernardo de Neuronha, 21k. Estamos no chão em Neuronha, vamos curtir essa ilha. Vai ser bom demais isso aqui. Né? Vim aqui contar pra vocês como é que foi a experiência nessa prova bem legal, que é o 21K Noronha. Que Fernanda, é quase que um universo paralelo. Aqui as coisas acontecem em outra velocidade. A galera é bem tranquila, bem suave. Aqui não é pra você se estressar. Aqui é pra você vir devagarzinho, de boa, pra você curtir mesma cidade, devagar, sem pressa. Aqui é outra velocidade do mundo. Outra coisa você tem que estar preparada. Antes de falar da prova, né? Eu já estou te falando só o contexto em volta da prova. O que envolve vir para Fernando de Noronha, né? É que justamente não é muito barato. As coisas aqui têm um outro valor. Porque tudo aqui chega de uma forma muito difícil. Ou vende avião, ou vende navio. Não produz nada. É complicado. É muita taxação. É muita burocracia. É uma prova, um local que... Por sua beleza e por tudo mais, acaba que a gente tem que pagar um pouco a mais por isso. Mas nem por isso não vale a pena vir pra cá. Pousadinha, lugar gostoso. Estamos internando. Bora galera, vamos nessa. Tá na hora da prova. Vamos pegar ali o baú. Tem um ônibus aqui pra levar o pessoal que tá na cidade, na vila, pra ir direto pra prova. Partiu? Para de se divertir? Então vamos nessa. organização da prova muito certa redonda bonita vai lá retira o seu kit a experiência da prova ali para você pegar suas coisas tem uma coisa ou outra para você ver na própria feirinha da, da prova beleza Você vai querendo aquele clima é uma prova pequena para poucas pessoas então vai querendo aquele clima de família de você conhecer a galera que tá ali junto que vai fazer a prova com você que vai curtir esses 21 ou os 8k que você vai realizar que é bem legal, é bem gostoso. É um clima muito mais, como o próprio Bruno da organização gosta de falar, muito mais contemplativo do que competitivo aqui em Noronha. A prova. A prova larga em torno de 7, 7h15 da manhã, foi a largada, aquela concentração tudo mais. já inicia num trecho de asfalto, das 21 quilômetros, tá? São em torno de 7 quilômetros no asfalto que você pega durante toda a prova, são e meio no começo, na primeira perna, antes de você entrar em trilha e tudo mais, que você pega muita subida e descida. Aqui na ilha você não vai encontrar terreno plano, o único terreno plano que você vai encontrar é na areia, <risos> na areia fofa, diga-se de passagem que atra... acaba trazendo uma certa dificuldade para a corrida. Minha experiência nos 21K, cara, foi bem sofrido para mim, em termos atléticos, digamos assim, porque eu tô com... Olha, ah, ainda está com a perinha, cara. <risos> Lasquei meu pé uma semana antes, que eu estava no Ironman Cozumel, deu essa bolha danada e fui correr aqui. Ah, tinha melhorado e tal, mas, cara, cada passo doeu muito e é bem onde eu apoio meu pé. Então cada pedrinha dessa maravilhosa aqui, ó, que apoiava o meu pé, doía mais. Cacê de agulha, meu pé, cacete. Então eu não consegui fazer muita velocidade, botar muita força, porque cada vez que eu acelerava meu pé contra o solo, doía mais. Então eu ia até onde eu conseguia suportar cada passo. E assim foi eu também sabia que ah, ia dar para ganhar, eu não estava apto para ganhar a prova aqui. Eu vim para fazer o máximo que eu podia fazer, porque é isso que eu faço em toda prova, né? Que dá para fazer no dia, porque é assim que eu me devia. E foi bem legal falar em diversão. Cara, meu amigo estava aqui, o Felipe Aragão, que corre muito também, ele é da assessoria Time, vi aqui foi ele que ganhou. Cara, olha que satisfação, meu parceiro, meu brother, meu ídolo, Filipão. Campeão mais uma vez, só mais uma vez aqui não, né? Mais uma vez na vida. Porra, pra mim foi uma satisfação enorme encontrar mulher um moleque, tá sempre junto com ele, correndo nas provas assim. Tava aqui também, encontrar a galera aqui de Noronha, encontrar a galera do Brasil inteiro. Tô aqui com a Demi Ventura, nativo aqui da ilha de Fernando de Noronha. O cara é fantástico, já ganhou aqui a prova, tá competindo na corrida aí. Vai competir no circuito em Natal, fala um pouquinho, Demir, o que você acha dessa corrida? Essa aqui é sempre a sua prova Essa é a, a prova a casa. Minha prova alvo, né? é a quinta é, edição que eu participo, é a prova do meu coração, a 21K. Eu vivo, eu treino o ano todinho para correr ela, para finalizar, para cruzar linha de chegada. E Bastante. nessa paixão que já arrastou mãe, tua mãe foi ah, a minha mãe. mãe minha mãe hoje foi terceiro lugar geral no, no feminino, 54 anos. Meu irmão correu a partir também do incentivo meu e várias pessoas aqui da ilha. É isso que me deixa mais feliz. É, o meu prazer com corrida, contagiar o próximo. Isso é ótimo, né cara? Fazer é por amor as ele a gente faz. E a galera ainda leva junto. Leva junto. Pô, isso Vai. é bom demais. Valeu, Ademir. Satisfação é. é é. enorme de conhecer, cara. gente fazendo RP aqui em Noronha nos 21. Fala galera, meu nome é José Vicente, sou de Santa Catarina, vim fazer meu RP aqui na ilha, sou aluno do Corrida Perfeita, consegui fazer 1:43.23 23, queria fazer 1.45, foi irado. Comecei o ó... A, a, a corrida perfeita e conseguir fazer meu RP. Venho fazer a prova aí, 21K na Aronha é demais, estrutura muito legal, venho que vale muito a pena. Encontrar um povo, ter um contato físico mesmo, presencial com a galera que a gente só, só encontra na internet. Isso é muito bom, estar tá presente ter esse contato e pô, contribuir de forma positiva na vida das pessoas é sempre fantástico, né? E é isso que eu busco, que a equipe do Corrida Perfeita busca. É a gente sempre transmitir coisas positivas. E quando a gente chega numa prova dessa assim, tem esse calor, esse afeto, pô, é muito significativo. Eu fico muito feliz com tudo isso. E dá um sentido, um significado para a gente continuar trabalhando cada vez mais, querer aprimorar a maneira como que a gente entrega essa informação para a galera, produzir novas coisas, para estudar mais, para conseguir orientar de forma melhor as pessoas. Porque é sempre uma questão de didática, né? De como que a gente informa as coisas. De como que a gente percebe como é que a gente consegue, que a pessoa entenda o que eu quero falar, né? E eu vejo que estamos conseguindo. Isso me deixa muito feliz. E nisso, fechou essa prova de uma maneira fantástica. Então seria melhor se minha família estivesse aqui comigo. Mas não é sempre que dá assim, mas essa grande família que são os corredores acaba abraçando a gente e fica tudo ótimo. Alô galera da Corrida Perfeita, estamos aqui no 21 k de Noronha, estou aqui para convidar todos vocês a participarem da melhor e mais bonita corrida do Brasil, é isso aí galera! Meu nome é César Broca, sou atleta corredor de montanhas aqui da ilha de Fernando de Noronha. Eu sempre convido o pessoal para vir aqui na ilha, uma pelo paraíso que é e a outra porque é a corrida mais bonita do mundo. Então valeu galera, essa foi minha experiência aqui no 21K Noronha. Eu queria agradecer ao pessoal da prova, da organização da prova pelo convite. A Caixa Esportes por ter me trazido aqui para aproveitar isso e para poder compartilhar com vocês essa experiência fantástica que foi correr em Fernando de Noronha. Está aqui nesse ambiente, nesse lugar paradisíaco e foi muito bom. Venha você também. Todo ano parece que tem esse negócio. Hoje foi, dessa vez foi a quinta edição. Então, deve ter a sexta, vai ter a sétima, se programa, treina, se planeja, se organiza e vem, cara. Porque vale a pena e vem tranquilo, vai aproveitar a viagem, beleza? Vamos que vamos, galera. Um grande abraço, bons treinos e até a próxima. Tchau!